E aí pessoal, estamos aqui de novo com mais um vídeo novo e nesta aula que a gente vai falar sobre os múltiplos e o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, tá ok? Esse assunto ele não costuma ser cobrado é, da forma grosseira como é, calcule o MMC entre X e Y. Não vai ser cobrado assim, tá? Só que a ferramenta MMC, ela pode ser utilizada em diversos assuntos dentro da matemática. Por exemplo, quando você vai somar é, duas frações ou subtrair, às vezes o MMC ajuda demais na resolução, tá ok? Então, é, esse assunto ele é super válido. Eu achei muito interessante incluir ele na nossa lista que a gente está criando aqui de matemática básica, tá? porque o MMC está aí... É presente em diversos assuntos dentro da matemática. Ok, pessoal? Então, achei interessante é, trabalhar com esse assunto aqui com vocês. Aproveitem aí para se inscrever no canal, é, ativar o sino né, para receber por e-mail. Às vezes, a gente é, fica se inscrevendo né? em diversos canais no YouTube e às vezes se esquece é, de um determinado canal. Então ativar o sino é bom que você recebe por e-mail quando é, a gente posta alguma coisa no canal ou qualquer outro assunto, é, você acaba recebendo essa notificação. Tudo bem? Então eu espero que vocês gostem. Então pessoal, vamos começar a nossa aula. Bora lá! Então, pessoal, a nossa aula aqui ela vai seguir exatamente essa sequência que vocês estão vendo aí. Ó. A gente vai trabalhar com os múltiplos de um número, o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. É, vamos trazer aqui algumas curiosidades é, sobre o MMC, tá? E também é, dois métodos para se encontrar o MMC, porque às vezes, dependendo da questão, um método pode ser mais eficiente que o outro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês dois métodos. Que podem né, ajudar você no momento da, da, da prova, na hora da prova. E também no final aqui, vamos resolver uma sequência comprometida de exercícios, ou seja, eu trouxe para vocês aqui questões de vestibulares e de concursos militares para a gente entender como pode ser cobrado né, o MMC em uma prova, tá ok? Então é isso é, que a gente vai falar neste vídeo aqui, tá ok pessoal? Vamos passar aqui para a nossa próxima tela e dar início ao nosso assunto, vamos lá! Então pessoal, antes da gente saber o que é, é o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, é muito importante que a gente saiba a ideia de múltiplos, o que significa a palavra múltiplos de um número, né? No caso aqui, a gente vai trabalhar com os naturais, mas isso aí se estende para os inteiros também. Então, se você quer encontrar os múltiplos de um número, vamos pegar aqui como exemplo, é, vamos encontrar o múltiplo ou os múltiplos do número 2 e vamos encontrar aqui também os múltiplos do número 3, tá ok? Como exemplo, então aqui estaria o múltiplo de 2 e o múltiplo de 3. Pessoal, para a gente encontrar, encontrar aqui os múltiplos naturais de 2 e os múltiplos naturais de 3, a gente vai pegar exatamente o conjunto que a gente está trabalhando, que seriam os naturais, né? lembrando que os números naturais aqui eles são formados por quem? Por zero, por 1, um, por 2, né? por 3 e assim sucessivamente, 4, 5 né? e assim continua, não é isso, pessoal? Então, aqui estariam é, todos os números formados pelo conjunto dos números naturais, não é isso? Então, para eu descobrir os múltiplos de 2, os múltiplos naturais, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o próprio 2 e vou multiplicar por cada número que está aqui, pessoal. 2 vezes 0 ali é 0, 2 tá? vezes 1 um é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, é não é isso? Aí vai de 2 em 2, ó 8. A, só... A gente vai no automático aqui, mas não lembra... Qual a definição, qual o significado de múltiplos de um número? Então, a gente vai multiplicando aqui é, o 2 vezes 4, 2 vezes 5 é 10. E assim, é, a gente está multiplicando por todos os números e conseguimos encontrar os múltiplos de 2. Na verdade, aqui são os números pares, não é isso? Os pares naturais. Da mesma forma com o número 3. Ó, quem são os múltiplos do número 3? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 aqui é 6... 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15. E aqui a gente continuaria, não precisa mais, é, acredito que todo mundo já teve uma ideia de quem seriam os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3, tá bom, pessoal? E essa ideia aqui é importantíssima. Às vezes a gente é, não, dá muito, não dá muito valor para esse assunto aqui, pessoal. Mas é muito importante, às vezes a gente pode utilizar os múltiplos de um número é, para descobrir determinado, é, determinado problema, resolver determinado problema. Né? Vamos imaginar, aí, por exemplo, que um ônibus, eu vou trazer um exemplo bem simples aqui para vocês. O ônibus ele passa aí nessa parada de ônibus, é, um determinado ônibus, é, a cada duas horas, por exemplo. Tá? Vamos utilizar esses exemplos aqui. E um outro ônibus passa nessa mesma, o segundo ônibus no caso, né, passa nessa mesma parada a cada três horas. Aí vamos imaginar, em um determinado horário, é, vamos estipular aqui, é, sei lá, 14 horas da tarde. Então vamos colocar aqui, ó, 14, às 14 horas, esses ônibus se encontraram nessa parada, no mesmo instante, eles apareceram ali. Aí pode ser, não sei qual o problema aqui. Existem diversos problemas e vocês vão ver em questões aí de vestibulares, concursos públicos, é que o problema peça para saber aí, peça para você, né? É qual o novo horário, ou seja, em que horas? É, esses ônibus podem se encontrar ou vão se encontrar novamente se eles seguirem esse padrão de horário, ou seja, um chegando na parada a cada duas horas e o outro a cada três horas. Pessoal, a gente consegue com esses múltiplos aqui, olhando para os dois, ó, esse aqui é do primeiro ônibus e esse aqui, é, vamos imaginar... Vamos imaginar aí que seja o horário do segundo ônibus. Perceba que esse primeiro ônibus aqui, ele passa é, no tempo X. Aí depois, né, vem aqui, ó, duas horas depois, quatro horas de, depois, seis, oito, dez e assim sucessivamente. E o segundo, ó, no determinado X, tá, vamos chamar aqui de zero, ou seja, no determinado horário é zero. E depois, ó, a cada três horas, ó, três, seis... 9, 12 e assim sucessivamente. Se nós compararmos os horários dos ônibus, vocês vão ver, e olha só que legal, que é, os ônibus aqui, ó, eles possuem valores comuns. Observe que esse aqui que, que trabalha a cada 3 horas, que chega na parada a cada 3 horas, ele, é, depois de um determinado momento, ele vai chegar em 6 horas nessa parada, da mesma forma ó, que esse ônibus aqui também, ó 6 horas depois de determinado horário, ele vai chegar também na mesma parada, isso é interessante, né? Vocês, se continuássemos aqui, vocês iriam ver, ó, por exemplo, o 2, ele também tem como é, múltiplo o número 12, e você, então, pode ver que o 2... Ele, o um múltiplo de 2 é 12 e um outro múltiplo de 3 é 12 também. Ó. Então, é, a cada 6 horas, e isso é interessante de enxergar também, a gente percebe que a cada 6 horas, esses números são comuns entre os múltiplos de 2 e o múltiplo de 3. E essa informação, pessoal, é super importante. Tá? Por exemplo, nesse problema dos ônibus aí mesmo, né? a gente pode informar que, de, de, depois de determinado horário, esses ônibus vão se encontrar... Ali, 6 horas depois. 6 horas depois, eles vão se encontrar. Então, se o ônibus aqui, é, se eles se encontraram às 14 horas, 6 horas depois, a gente pode calcular como, pessoal? 14 mais é, 14 horas mais 6 horas, isso aqui vai dar 20 horas é isso? Então, 20 horas depois seria o horário aí de encontro desses dois ônibus. Então, 20 horas depois não, né? Às 20 horas seria o horário de encontro desses dois ônibus. Então, é, é um cálculo importante, interessante de se enxergar. A lógica também de se encontrar os múltiplos é muito importante, tá? E esses números que a gente acabou encontrando aqui, ou seja, o menor múltiplo entre 2 e 3, a gente chama de mínimo múltiplo comum. Existe uma forma rápida de se encontrar Onde a gente não precisa aqui ficar fazendo, encontrando os múltiplos de um número para ver quem é, é o menor múltiplo entre eles. Mas, né, isso aí eu vou trazer para vocês os métodos de se encontrar o menor múltiplo comum entre dois números, tá ok? Mais à frente aqui no vídeo. Pessoal, eu só quero trazer para vocês exatamente essa ideia. O menor múltiplo comum entre dois ou mais números, a gente poderia colocar aqui também, por exemplo, o número 7, encontrar os múltiplos deles, e ver quem é dele, né, e ver quem são aqui os múltiplos entre 2, 3 e 7. Pessoal, isso aí é tranquilo. Pode ser também com mais números, tá? Eu só estou trazendo para vocês aqui a ideia... É, do que seria o menor múltiplo comum entre dois números. Às vezes esse, o segundo é, maior múltiplo comum pode fazer sentido para a gente, a gente pode é, utilizá-lo é, para resolver o problema, porém com esse menor múltiplo a gente resolve muito. Tá? Claro que existe, é, não tem muita lógica a gente utilizar o zero como menor múltiplo, porque o zero é o menor múltiplo, se a gente for ver é, é, o, o menor múltiplo real, certo? Só que aí que faz mais sentido para a gente é o próximo, no caso aqui seria o 6, e também não faz muito sentido para a gente encontrar o maior múltiplo comum, é por isso que a gente utiliza aqui o mínimo múltiplo, tá, pessoal? Porque o maior múltiplo comum é um número muito grande, é infinito, na realidade. Não existe o um maior múltiplo comum entre 2 e 3, porque esses conjuntos são infinitos, tá ok? Também não tem muita lógica a gente encontrar o um maior múltiplo comum entre dois números. A forma de se escrever o MMC entre dois números, pessoal, é assim, ó. O MMC, nosso exemplo ali, ó, 2 e 3, o MMC entre 2 e 3 é igual a 6, tá ok? E observe o seguinte, olha só. Eu poderia aqui fazer uma pergunta para vocês. É, quem seria o próximo múltiplo comum aqui entre 2 e 3? A gente só com o menor a gente já consegue ter essa ideia, tá? porque é, os múltiplos comuns vão aumentando é, na mesma quantidade que o menor. Então, ó, 6 mais 6 é 12. O próximo Então vai ser o quê? 18. Então, 18... É o múltiplo comum entre 2 e 3. O próximo múltiplo comum entre 2 e 3. Depois, pessoal, mais 6, o 24. É o próximo múltiplo comum entre 2 é, e 3. E você vai ter essa sequência é, que é bem interessante, né? Dependendo do problema que a gente quer. Por exemplo, se eu quisesse é, descobrir... Em 12 horas depois, será que esse ônibus vai se encontrar com esse... Os dois ônibus vão se encontrar nessa parada? Então, dependendo, às vezes, utilizar o segundo ou terceiro múltiplo comum pode ajudar a gente no problema, né? Só que o MMC já ajuda demais a nossa vida. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui agora é, tentar descobrir algumas curiosidades é, e o método ENTRE para encontrar o MMC. Vem aqui comigo. Bom pessoal, trazendo aqui algumas curiosidades aqui é que é importante, né? Você é, é que são importantes a gente saber. Olha só, é, se a é múltiplo de b, então se a é um número maior que b, né? Ou a é igual a b, mas sendo múltiplo de b, então o MMC entre a e b é o próprio a, ou seja, é o maior número. Olha só que legal. Então vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. O número 16 e o número 4, por exemplo. Ah, a gente sabe que 16 é múltiplo de 4. Tô se pedido para você encontrar aí, é, o MMC entre 4 e 16, pessoal, entre 4 e 16, o menor múltiplo comum entre 4 e 16 é o próprio 16. Tá ok? Vocês vão ver lá na frente que para o MDC, aí já seria o menor número. Para o MDC, é o maior número. E tem lógica, porque se você encontrar aí todos os múltiplos de 16. O primeiro deles é o zero, porque 16 vezes zero, que é o primeiro número natural, é zero. E o segundo é o 16, porque 16 vezes 1 é 16. Não é isso? Então, ó, a gente sabe que o 16 também é múltiplo de 4. Então, quando chegar lá no 16, ele vai ser comum ao múltiplo de 16, tá? Quando a gente elencar aqui todos os múltiplos de 4, a gente consegue enxergar isso, tá ok? Então, é essa a ideia que eu queria passar para vocês. Por exemplo, o número aqui, 49 e 7, tá ok? Se a gente quisesse encontrar aqui o MMC entre 49 e 7, a gente sabe que é, o 7 ali, o 49 é múltiplo de 7. Então, o MMC a gente não precisa perder tempo. É o próprio 49, já que 49 é múltiplo de 7, tá ok? E uma outra curiosidade aqui que eu achei interessante trazer aqui para vocês também, pessoal. Quando dois números A e B são primos ou primos entre si, que são coisas diferentes, isso aqui ó, é diferente disso aqui. Tá? Então, o MMC entre eles é igual ao produto de um pelo outro. Então, vamos pegar aqui dois primos primeiro, dois números primos. Então, o número 3 é... e o número 5. Tá? Se fosse pedido para você aqui encontrar o MMC entre 3 e 5... O MMC entre eles, pessoal, é o produto entre eles, 3 vezes 5 é igual a 15, tá? Aí você deve estar se perguntando, professor, eu já estudei primos entre si e sei que 3 e 5 são primos entre si. É isso, pessoal, tá certo. Por quê? todo número primo entre eles, né? Eles são primos entre si. Então, dois números primos ou mais são sempre primos entre si. E qual é a ideia de números primos entre si? Eu até falei isso na aula passada e falei para vocês que em um momento eu ia falar com vocês sobre eles, né? Então, esse momento aqui já seria interessante falar sobre eles. Olha só. Vamos pegar aqui os números 4, é, tá bom? 4 e 9. Exato. Perceba que o 4 e 9, ele não, ele, os dois não são primos, eles não são primos, mas são primos entre si. Pessoal, por que eles são primos entre si? Porque a gente vai trabalhar com os divisores já, mas a gente já sabe encontrar. Os divisores de 4, por exemplo, tá? coloquei um D aqui, ó. É, os divisores de 4 é, seriam quem aqui? Ó? Quem são formados pelos números 1, 2 e 4, concorda comigo? Enquanto que os divisores de 9 são os números... 1, um, 3 e 9. Pessoal, olha só. Perceba que, diferente do número 1, um, que são divisores comuns... Esses dois números não possuem mais divisores em comum. Eles não possuem divisores em comum. Então, o menor divisor comum entre eles é igual a 1. Tá? O MDC, não se preocupe que a gente vai trabalhar na próxima aula, mas já é interessante a gente já enxergar esses detalhezinhos. Ó. Então, o MDC entre 4 e 9 é igual a 1, porque, na verdade, só existe um 1 como é, divisor comum. Então, é, quando acontece isso, ou seja, quando dois números não possuem divisores comuns diferentes de 1, é, esses números são considerados primos entre si. Então, o MMC entre eles, a gente calcula como? O MMC entre 4 e 9 é igual a 4 vezes 9, que é 36. Olha só, que legal, né, pessoal? Uma ideia interessante que pode ajudar a gente é, em algumas provas, tá? Vamos ver aqui uma terceira curiosidade, olha só. Bom, pessoal, olha só essa curiosidade aqui. ó. Se A e B são dois números consecutivos, qualquer que seja, tá, pessoal? Por exemplo, o número 9 é, e o número 10, já que 10 é consecutivo ao 9, é o próximo número, certo? Ou 8 e 9, que são números consecutivos também. Então, o MMC entre A e B, ou seja, entre 9 e 10, é o produto entre eles. Olha só que legal, né? Então, essa ideia aí também remete, é, se você já estudou números primos entre si, vocês vão ver que dois números consecutivos... São sempre primos entre si. olha só que legal né? Então essa aqui essa ideia então já vem dos números primos entre si. Mas é interessante a gente saber se a gente vê enxergar dois números consecutivos, a gente pode calcular o MMC entre eles é, dessa forma aqui ó, 9 e 10 na realidade, né? 9 e 10 é o produto entre eles, 9 vezes 10 é igual a 90. Olha só que maravilha, né pessoal? Então vamos aqui agora aprender alguns métodos para encontrar o MMC entre dois ou mais números. Vem aqui. Bom pessoal, eu vou apresentar aqui a primeiro o primeiro método de fatoração, tá? É, que a gente pode, ou seja, o método que a gente pode encontrar o MMC entre dois ou mais números, pessoal, tá? Então o que eu utilizo aqui com vocês serve também para dois, três quatro números. Se você quiser calcular o MMC entre quatro números, o método é o mesmo. Você pode utilizar o que a gente está fazendo aqui. Só estou utilizando usando dois números aqui para agilizar o processo e para você apenas entender como é que se faz. Tudo bem? Então, é, vamos aqui agora partir para esse primeiro primeiro método, ou seja, a fatoração separada. Pessoal. É, na aula passada, quando a gente trabalhou com os números primos, eu mostrei para vocês como a gente pode é, representar, a gente consegue, na realidade, representar qualquer número em fatores primos, não é isso? Isso aí se chama o Teorema Fundamental da Aritmética, né? que diz isso aí para a gente. Então, 12 e 14 pode sim é, ser fatorado aqui, ó, a gente pode decompor eles em fatores primos. Então, o que, é que a gente faz? Eu primeiro preciso saber quem são os números primos. Ó. Primeiro o número primo é o 2, depois é o 3, depois é o 5... Aí vem o 7, depois vem o 11, aí vem o 13 e assim sucessivamente se a gente precisar, né? Quando eu falo em decompor em fatores primos, é dividir por esses números primos, tá? Então, 12 eu consigo dividir por 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quando eu não conseguir mais dividir por 2, eu passo por 3 e assim sucessivamente, tá? Então, ó, 12 por 2 aqui é 6, eu vou colocar aqui. 6 é par, então consegue, eu consigo ainda dividir por 2. 6 por 2 é 3, só que agora o 3 ele não é divisível por 2, mas é por 3. Então, a gente parte para o próximo número primo, que é o 3. Tá? Então, aqui, ó, é, a gente finaliza porque vai dar 1, e observe que o 12 ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 3, porque tem dois fatores 2, então 2 elevado a 2. Tá? Então, pessoal, olha só, o 12 ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes 3, tá? Então, ó, eu estou fatorando separadamente cada número, é isso que eu estou fazendo. Então, vamos por 14 agora. Pessoal, 14, vamos também encontrar fatores primos, ou seja, uma representação em fatores primos. Decompondo ele, vamos por 2, já que ele é par. 14 por 2 é 7. 7 não dá por 3 nem por 5, então dá pelo próprio 7, não é isso? Isso aqui vai ser igual a 1. Então, ó, o 14... Ele pode ser representado por 2 vezes 7. Olha só, pessoal. Então, 14 ele é igual a 2 vezes 7. Então, você pode encontrar... Olha só que legal. Eu posso encontrar o MMC de dois números apenas olhando a forma como eles estão é, em fatores primos. Então, só olhando essas formas aqui, ó, eu consigo identificar o MMC entre... É 7 e 12, pessoal. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente pega os fatores comuns e não comuns entre eles. Vamos colocar aqui, ó. Seria o 2, o 3 e o 7. Coloquei todo mundo, ó. 2, 3 e 7. Tá? Fatores comuns e não comuns. Ou seja, todos os fatores que fazem parte dos dois números. Beleza. E. Aqueles que são comuns, no caso aqui o 2, você vai escolher aquele que tem o maior expoente. Então, ó, 2 elevado a 2, porque aqui é 2 elevado a 1, certo? Então, aquele que tem maior expoente, os que são comuns, tá? Os que não são comuns, basta repetir, já que ele não tem nenhum fator comum. Então, ó, quanto é que vai dar esse resultado aqui, pessoal? 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 3 vezes 7. 4 vezes 7 é 28. E 28 vezes 3 é igual a 24, 3 vezes 2 é 6, com 2, 8, 84. Então, o MMC entre 7 e 12 é igual a 84. Pessoal, esse método, ele, ele, você consegue utilizar ele para qualquer número, tá? Então, você poderia, se tivesse um terceiro número, você ia fatorar ele aqui e é, observar quem são os fatores comuns e não comuns e fazer a mesma coisa que está aqui. Então, 84 é o menor múltiplo comum entre 7 e 12, Okay? Vamos aqui para o próximo método. E vale lembrar, pessoal, que esses métodos que eu estou utilizando aqui também servem também para o MDC. Mas aí teria uma outra lógica, mas o, os métodos são os mesmos. tá? A gente só vai se ligar em alguns detalhes, mas eu mostro isso aí para vocês na próxima aula. tá bom? Então, ó, qual é o MC entre 12 e 14 utilizando a fatoração simultânea? Como o nome já diz, ó, a fatoração simultânea. Então, juntando os dois aqui, ó, vou pegar aqui o 12 e o 14. E vamos fazer aqui é, divisões simultâneas por números primos, tá bom? Os mesmos números primos, ó, 2, 3, 5, 7, né? o 11, não é isso, pessoal? E assim sucessivamente, tá bom? Então, ó, é, o 12 e o 14 dá por 2. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, 12 dividido por 2 é 6 e 14 dividido por 2 é 7. Pessoal... Observe que o 6 e o 7 agora não podem ser divididos por 2, mas o 6 pode. Então, a gente vai até não dar mais, ou seja, nenhum número aqui é, for divisível por 2, tá? Então, ó, 6 dividido por 2 é igual a 3. 7, como eu não dividi, eu coloco aqui. Ó. Agora, qual é o próximo número que eu poderei colocar? A gente pode seguir a ordem aqui, então o próximo seria 3, né? Então, 3 eu consigo dividir por 3. Ó, então, vai dar 1. O 7, como não dividiu, eu vou colocar aqui de novo, ó, tá bom? E finalizando, agora ficaríamos com 7. Então, ó, 1... E 1 de novo, né? porque 7 dividido por 7 é igual a 1. Então, o resultado aqui seria quem, pessoal? 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 7. Não é exatamente o que a gente fez anteriormente? 4 vezes 7 é 28. 28 vezes 3 é igual a 84. Pronto. Mostrei para vocês que o método funciona. O que a gente fez anteriormente, fiz agora também e encontramos o mesmo resultado. A gente pegando, é, fatorando ele separado, separadamente, chegamos ao 2² ao vezes 3 vezes 5. Não foi isso que a gente fez anteriormente? Então, o resultado teria que ser o mesmo para é, mostrar para você que esse método aqui também funciona. Tudo bem, pessoal? Então, agora, é, vamos resolver problemas, pois isso aí... É o que importa, né, pessoal? Vamos resolver aqui alguns é, probleminhas para entendermos bem o como pode ser aplicado esses métodos aqui, tudo bem? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui em problemas ou questões de é, vestibulares, ENEM e concursos públicos, olha só. Bom, pessoal, olha só, a questão da UFMG aqui é adaptada, tem algumas alguma parte aqui que foi adaptada, tá? É, e ela fala o seguinte, ó. Num determinado país, o presidente... Oh, o presidente deve permanecer por quatro anos em seu cargo. Os senadores, seis anos. E os deputados, três anos. Não é isso? Então, os deputados, três anos, os senadores, seis anos e o presidente, quatro anos. Bom, nesse país houve eleição para os três cargos em 2015. Então, olha só, 2015 é, teve eleição para presidente, senado. E deputado, para o senador e para o deputado. Então, teve eleições para esses três cargos aqui. Aí ele pede o seguinte, ó, nesse país houve uma eleição para os três, está em 2015. A próxima eleição simultânea, ou seja, um dos três, é, terão eleição, eleições aqui para os três cargos, é, ocorrerá novamente em que ano? Pessoal, olha só. Se você pegar aqui é, o presidente e calcular os múltiplos de quatro, né, você vai ver teríamos aqui c zero. 4, 8. Ou seja, a partir de uma determinada data, de uma data 0, 4 anos depois vai ter uma eleição, oito anos vai ter outra eleição, né 12 de novo e assim sucessivamente. Da mesma forma com o, o cargo de senador, que é de 6 e 6 anos, a gente vai ter aqui, ó, 0, 6, 12 e assim sucessivamente. Você na hora da prova não vai ficar fazendo isso, eu tô só explicando para vocês. E os deputados também, ó, de 3 e 3 anos. Então, 0, 3, é 6 e assim sucessivamente. Ele está perguntando aqui: depois de quanto tempo ou em que ano terão eleições de novo para os três cargos? Isso aqui é MMC pessoal, tá? E vocês poderiam encontrar isso aqui rapidamente: ó, fazendo o calculando o MMC simultâneo entre os três números. Tá? Então aqui ó, daria por 2 já, né? Que são o primeiro número primo: 4 por 2 é 2, 6 por 2 é 3. E 3, iria por 2 de novo. Então, aqui, ó, 1, não é isso? Porque 2 por 2 é 1. Como por 3 não dá, eu repito. E agora, por 3. Ó, 1, 1 e 1. Isso aqui ó, ficaria 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Ou seja, 12 anos depois... Até por essa sequência a gente conseguiria resolver. Ó. É, mas é muito mais rápido assim, né? porque dependendo dos números que a gente está trabalhando aqui, isso aqui se torna um pouco trabalhoso é, calcular todos os múltiplos de um número. Então, ó, 12 anos depois, terá uma nova eleição. Se você pegar 2015 e somar com 12, isso aí vai ser igual a 7... 2 aqui, então 2027, como está aqui o gabarito. Em 2027, terá uma nova eleição com os três cargos. Olha só que maravilha. Né pessoal, vamos aqui para uma próxima questão. Bom, essa questão aqui, é, fazer o. o utilizar o um método sucessivo pode não ajudar muito. Você pode aí, que se quiser parar o vídeo, por isso que eu boto o gabarito aqui, eu coloco o gabarito, para você, se quiser resolver sozinho, parar o vídeo é, e depois conferir a nossa solução aqui, é, você pode fazer isso. Então, o gabarito aqui, o resultado é 7, tente encontrar aí 7 pra, como solução. Pessoal, a questão diz o seguinte, sabendo-se que o MMC entre X e Y, dois números, é 1.080, calcule A mais B mais C, dados que X... É, o primeiro número aqui é 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. E Y é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Pessoal, olha só. É, a gente não consegue encontrar aqui o MMC, né, nem os números, porque temos três incógnitas aqui. Só que observe que 1080 é o MMC entre X e Y. E a gente consegue olhando para a fatoração é, desses números, né? a fatoração separada, é comparar com esse MMC aqui. Né? Porque a gente viu que conseguimos sim, encontrar o MMC de um número é, comparando as fatorações, ou seja, os números fatorados em números primos. Não é isso? Então, ó, se a gente pegar o 1080 aí e fatorá-lo, vamos dividir aqui por 2. Isso aqui vai dar 540, né, pessoal, 540. Por 2, isso aí agora vai dar 270. 270 ainda é par, o é um número par. Dá para o 2 ainda, né? dá por 2, né? Então, ó, 135 é por 3. Se você assistiu a nossa aula sobre, é, de critérios de avaliação, vai ver que 135 é por 3. Porque se você somar os 3 algarismos, 5 mais 3 é 8, 8 mais 1 é igual a 9. E 9 é divisível, né? A gente consegue dividir por 3. É um múltiplo de 3. Então, é... 135 é divisível por 3. Então, a gente vai colocar aqui o próximo primo, que é 3. 135 por 3, pessoal, isso aqui vai dar 45, que dá por 3 ainda. Ó. 5 mais 4 é 9, né? Então, 45 aqui vai dar 15, por 3 ainda, que vai dar 5 e 5. Então, ó, esse 1080, ele fatorado... Pode ser escrito dessa forma aqui, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 5. Pessoal, então, 1080 é escrito assim, e isso aqui é o MMC entre x e y. Então, se eu comparar é, o x e y, ele tem que dar exatamente esse resultado aqui, ó, se eu comparar as fatorações, esses números fatorados. Né? Então, quem seria o resultado? Bom, a gente viu que o MMC é, seria todos os fatores, então, vou pegar os fatores entre x e y, que seria 2, 3 e 5. É né? isso. Eu estou calculando o MMC entre X e Y. Então, eu vou pegar todos os fatores comuns entre X e Y, que seria 2, 3 e 5. né E, pessoal, aqueles que são comuns, no caso aqui tem o 2. É, o 2 é comum e o 3 também. ó O 3 é comum aos dois aqui. ó tá Então, a gente vai pegar os fatores comuns e fazer o quê, pessoal? A gente precisa... Deixa eu apagar aqui para gente enxergar o número. A gente precisa... É pegar aqueles que tem o maior expoente. Então, entre 2 elevado a a e 2 elevado a 2, se a gente for comparar aqui, ó aqui é 2 elevado a 3, então seria 2 elevado a 3, né? E aqui, ó, é ó 3 elevado a 3. Então, tranquilamente, a gente consegue descobrir que a e b, ah, tá, pessoal, o a e o b é igual, ou nem precisaria fazer essa comparação. Você só olhando para esse número aqui, ó você consegue enxergar que é, o, o A aqui seria o maior número, certo? que está aqui, que é o 3. O B seria o maior número que está aqui. E o C, tá? o C seria exatamente o número que está aqui. Ó. Quando a gente fatorou, a gente descobriu que é o, o 1. Né? Então, C aqui é igual a 1. Então, o A mais B, não é isso? O A mais B mais C, que é igual a 1. Esse resultado aqui, pessoal, dá quanto? 3 mais 3 é 6. 6 mais 1 é igual a 7. Olha só que maravilha, né? Então, o nosso gabarito está batendo aqui, é a alternativa A. Beleza? Vamos para mais uma questão aqui. Bom, pessoal, nessa questão aqui, ó, é, pergunta, né? Quantos múltiplos de 6 existem entre 13 e 219? Eu achei muito interessante trazer essa questão aqui, é, pois muita gente resolve é, ela através de, é, de progressão aritmética, Tá? É, muita gente resolve esse, esse probleminha com um assunto que é, se vê lá no ensino médio. Porém, com o mínimo múltiplo comum, ou a ideia do MMC, a gente consegue sim resolver esse problema. Olha só, eu achei super interessante mostrar para vocês. É, quantos múltiplos de 6 existem entre 13 e 219? Se a gente for pegar aqui o, a ideia de múltiplos, né, a gente viu nesta aula, os múltiplos de 6 aqui seriam... É, 6 vezes 0, então vou até colocar aqui, ó, 6 vezes 0, que a gente sabe que é 0. O 6 vezes 1, que é igual a 6, não é isso, pessoal? 6 vezes 2, que é igual a 12. E se continuarmos aqui, ó, 6 vezes 3, que é igual a 18, não é isso? 6 vezes 3, é... 6 vezes 4, que é igual a 24, vou colocar aqui também para ajudar, 6 vezes 4. E aí, iríamos continuar até 219 para encontrarmos, pessoal, o múltiplo é de 6 mais próximo de 219, né? Existe a própria divisão ajuda a gente, ó. Se você pegar aqui 219, tá? E dividir por 6, se o resto for zero, então 219 é um múltiplo de 6, tá? Só que não é o caso, porque 219 é um número ímpar, e a gente viu na aula de critérios de divisibilidade que o um número para ser múltiplo de 6, ele tem que ser ímpar. Na verdade, para ser múltiplo de qualquer número par, tem que ser o um número é, par, não é isso? Então, ó, ser o um número par na realidade. Então, 209 dividido por 6, vamos fazer aqui, ó. É 21 daria para dividir por 6, isso aqui se daria 3. 3 vezes 6 é 18, para 21 é igual a 3, né? Então, descendo 9 aqui, ó, 39 por 6 é igual a 6. 6 vezes 6 é igual a 36, para 39 sobraria 3. Pessoal, Olha só, a gente sabe que o 219 não é, é um múltiplo de 6. Porém, se você pegar o 219 e subtrair do resto, a gente vai pegar o primeiro múltiplo antes de 219, tá? Ou o último múltiplo de 6 antes de 219. Então, ó, 219 menos 3, que é isso que a gente está fazendo, subtraindo pelo resto, isso aqui vai dar 216. Olha só que legal, pessoal. É, e você vai ver que o 216 é múltiplo de 2 e de 3, então é múltiplo de 6, né? Então, 216 aqui, ó, seria o último múltiplo de 6, né, antes de 219. Então, ó, isso aqui daria 6 vezes 36, não é isso? 6 vezes 36, exatamente, porque se você pegar 6 vezes 36, vai dar 219, tá? É claro que com 3 unidades a mais vai dar, Ou oh, vai dar 216, 3 vezes... 36, 6 vezes 36 vai dar 216, só que se eu somar 3 unidades aqui vai dar 219, é por isso que sobrou 3 aqui na nossa conta, tudo bem? Então, olha só que maravilha que a gente pode enxergar aqui, pessoal, a gente quer saber todos os múltiplos entre 13 tá? e 219, então a gente quer a partir daqui, ó, concorda comigo? A gente quer a partir daqui até aqui, beleza? É difícil contar de 6 em 6, não é isso? Se formos contar aqui de 6 em 6, vai ser difícil encontrar quantos múltiplos de, de 6 existem entre é, 13 e 219. Na verdade, é a partir de 18 aqui, né? Porque o próximo múltiplo depois de 12 é o 18. Então, eu gostaria, né? por isso que eu coloquei essas multiplicações aqui embaixo, eu gostaria que vocês enxergassem a ideia de MMC para essa contagem, porque contar de 3... A partir de 3, de 1 em 1 em unidade, é mais tranquilo. Então, observe que 6 vezes 5 é 30. Então, a gente está aqui agora aumentando de 1 em 1. Então, quanto seria, pessoal? De 3 até 36. Então, 3 até 36, eu pego 36, subtraio aqui de 3 tá e somo uma unidade. tá Porque, como eu estou subtraindo, eu acabo excluindo 3. Ó. Da mesma forma, por exemplo, se eu quisesse contar de 1 até 3. Se você pegar o 3 e subtrair de 1, vai dar 2, mas não tem é, é, 3, dois números aqui. De 1 até 3, se a gente pegar é, números inteiros, de 1 até 3 tem o número 1, 2 e 3. Então, quantos números tem entre 1, né, incluindo o 1 e o 3? Seria 3 menos 1 mais 1 unidade, que é aquele número que está entre eles, tá ok? Que a gente está excluindo o último, na realidade. Então, ó, 3 menos 1 é igual a 2, 2 mais 1, aí sim, Existem três números entre é, 1 e 3, incluindo o 1 e 3. Tudo bem? Então, é isso que eu quero incluir. Eu quero incluir o 3 e eu quero incluir o 36. Quantos múltiplos de 6 aqui há entre... Ou quantos números há entre 3 e 36? Olha só, pessoal. 36 menos 3, mais 1. isso aqui ó, vai ser igual a 33, 34. Olha só. Que maravilha! E eu já reforço você com a divisão. A divisão ajuda a gente e muito, pessoal. Porque quando eu pego 219 dividido por 6, eu estou, na realidade, criando 36 blocos de 6. Não é isso? Só que eu tô querendo o que eu estou querendo falar, isso, é, é, querendo dizer para vocês com isso, que existem 36 múltiplos de 6, de 1 a 219. Então, ó, de 1... Até 219, você pode fazer com qualquer número, pode encontrar aí múltiplos de 3, 5, enfim. Até 219, você pega o número, divide pelo, pelo número que você está querendo saber, os múltiplos, e vai encontrar o um valor aqui. Esse valor nos diz... Quantos múltiplos há entre 1 e 219? A gente tem 36. Só que a gente vai cortar ó, entre 1, né? então esse zero não entra. A gente vai cortar esses dois aqui. Ó. A gente poderia também utilizar a divisão. Então, 36 menos 2 é igual a 34. Então, a própria divisão ajudou a gente é, nessa conta. Então, é por isso que eu achei interessante trazer para vocês essa continha aí, pessoal, porque é muito importante enxergar essa maneira, né? Então, vamos aqui agora para a próxima questão. Bom, uma questãozinha aqui da EPK, para quem gosta é, de concursos militares, quem vai prestar o concurso da EPK, é, e a gente vai resolver por MMC também. Olha só, pessoal, olha só que interessante. Ó. É, um relógio bate a cada 15 minutos, outro relógio a cada 25 e o terceiro a cada 40. Tá? O menor intervalo de tempo decorrido entre as batidas simultâneas dos três relógios é então imagine que os três relógios bater exatamente nesse tempo aqui ó no um tempo vou chamar aqui de tempo zero tá depois de quanto tempo menor tempo é decorrido em cada batida simultânea é quanto é isso que quer saber ou seja ele quer saber quanto tempo depois os três relógios vão bater simultaneamente quem seria esse valor pessoal bom para isso, a gente é, basta calcular o MMC entre 15, 25 e 40, né? como a gente já viu aqui. Ó. Então, quem é o MMC entre 15? E perceba que é, a resposta está em horas. E o nosso, os tempos aqui de batidas estão em minutos. Então, tem que se ligar nesse detalhe. Tá? Então, ó, 15. É 25 e 40. Vamos aqui tirar, encontrar o MMC entre esses três números. Pessoal, perceba aqui ó, que 15 é divisível por 3, né? Então, a gente tem que ir pelo primeiro par. Na realidade, tem 40 aqui que é, é par. Então, o primeiro número primo aqui é o 2, então daria. Ó. Então, 15 por 2 não dá, vou deixar aqui. 25 também não, mas 40 dá. Então, 20 por 2 aqui de novo, porque tem um número par. Então, 15, 25 e 10. De novo por 2, pessoal. Então, 15, 25 e 5. Agora não dá mais, mas dá pelo próximo primo, que é 3. Então, aqui daria 5, aqui 25 e aqui 5. Por 5 de novo, ou melhor, por 5 agora, né? Então, 1, um, 5 e 1. Um. E para finalizar aqui, pessoal, por 5 de novo. Então ficaríamos aqui com 1 e 1. Então seríamos aqui 2 é, vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. Né? 24 vezes 25, pessoal, dá quanto? 24 vezes 25, já que 5 vezes 5 é 25. Então ficaríamos aqui ó, com 20, não é isso? Sobe 2. Aqui daria 12. Aqui daria 8. E aqui daria 4. Então ficaríamos com 0. É, 10, 4, 5, 6, olha só que maravilha, teremos aqui então 600 minutos, ou seja, 600 minutos é, depois da, da batida aqui, simultânea, eles é, irão é, tocar de novo, ou seja, bater de novo simultaneamente, Tá ok pessoal? E a resposta está em minutos. Para a gente saber em horas, basta dividir 600 minutos por 60, já que uma hora tem 60 minutos, né? Então, aqui, ó, 60 por 60 é 1, um, sobraria zero ali, então, teríamos 10 horas como o no, com o nosso, né, o, como resultado. Beleza, pessoal? Vamos aqui para mais uma questãozinha. Olha só, pessoal, um ônibus chega a um terminal rodoviário, né, rodoviário aqui, é a cada 4 é, dias, um segundo ônibus chega ao terminal a cada seis dias e um terceiro a cada sete dias. Olha só, questãozinha aí clássica de MMC, né? Numa ocasião, os três ônibus chegaram ao terminal no mesmo dia. Então, no dia zero aqui, eles chegaram neste terminal. Vou colocar aqui dia zero, tá? Então, no dia zero eles chegaram no terminal. Então, aqui estaria o terminal. Beleza, aí a pergunta é... A próxima vez em que chegarão juntos novamente, eu não sei que tempo é esse, a gente vai calcular, é, ao terminal ocorrerá depois de... Então, aqui estão é, as nossas respostas. O gabarito é a letra D e, para isso, ó, o, os tempos aqui, né, os períodos estão em dias, então, basta calcular o MMC entre 4, 6 e 7. Ok, pessoal? Então, vamos fazer isso. Ó, por 2 aqui, daria 2... Aqui daria 3, porque 6 dá para dividir por 2 também. E 7, não, vamos repetir. Por 2, aqui daria 1, 3 e 7. Agora a gente vai por 3, já que não dá por 2. Então, 1, 1 e 7. E no final aqui, por 7. Então, multiplicando esses três números, ficaríamos com 21. 21 vezes 2 é 42, não é isso? 21 vezes 2 42. 42 vezes 2 é igual a 84. Olha só que maravilha! 44 dias... É o nosso resultado. tá vendo, pessoal? Então, é importante sim o MMC é, nas nossas resoluções, tá? Pois isso aí ajuda bastante é, dependendo da questão que aparecer para nós. Vamos aqui para uma próxima e para a nossa última questão. Bom, para finalizar, pessoal, achei interessante trazer essa questãozinha também para a gente se ligar nos detalhes. Ó. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto. Olha só, 15 vezes por minuto. E a segunda, 10 vezes por minuto. Se em certo instante as luzes piscam simultaneamente, olha só, vai chegar um momento ali, o momento zero, que elas vão piscar simultaneamente. É isso que está acontecendo. Então, depois de quanto tempo... Ah, elas vão piscar novamente. É isso que o problema está pedindo para a gente, pessoal. Então, elas piscaram aqui no tempo zero e aqui quer descobrir depois de quanto tempo elas piscam novamente. Essa questão ela tem um, uma pegadinha. Na verdade, se o pessoal não se ligar, vai se quebrar, né? que não vai encontrar o valor, ou vai encontrar um valor diferente, é que... A questão aqui está quantos segundos, né? O problema é quer é quantos segundos? E aqui nos diz apenas que ela pisca a primeira 15 vezes por minuto. Então ela pisca a quantos segundos? É isso que a gente tem que se perguntar. Então quantas vezes por segundo a primeira pisca? Se você pegar um minuto tem 60 segundos e dividir aí por 15, aí vocês vão ver quantos 15, né? Quantos 15 aí na realidade existem dentro de 60? E você vai ver que tem 4. Então a cada. É... 4 segundos a luz fica piscando, não é isso, pessoal? Então, a cada 4 segundos ela pisca. Enquanto que, é, se você dividir 60 por 10, vocês vão ver quantos 10 existem dentro de 60. Na verdade, aqui seria 6, né? Então, a cada 6 segundos, então aqui a cada 4, e aqui a cada 6 segundos, essa luz aqui estaria piscando no intervalo de 1 minuto. Não é isso, pessoal? Então, utilizando aqui, ou calculando o MMC entre 4 e 6 chegaríamos ao nosso MMC, ó. por 2 primeiro daria 2 e 3, por 2 de novo, 1 um e 3, e agora por 3, ou seja, finalizaríamos aqui com 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é igual a 12 segundos, tá ok, pessoal? Então, era isso aí, é uma questãozinha da FUVEST, para você ficar bem ligado nas questões. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês também na próxima aula. Deixa aqui meu muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!